E galera, beleza de lata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui hoje, mais um daqueles vídeos épicos Muita gente quer saber do paradeiro dele e o homem mais informado desse jogo é ele, o Lester Mas o Lester não tem certeza, mas o que ele me disse aqui é, é que o CJ pode ter sido preso Sim, vocês estão ligados que o CJ... Ele invadiu o forte, né? O exército americano E roubou a jetpack Quem jogou lembra Que aquela missão muito louca, muito épica Do CJ entrando lá no forte Zancundo e é, roubando o, a jetpack Então, tudo indica Que o CJ foi capturado pelo exército E pode ser, galera Que ele esteja preso numa é, base subterrânea lá no Zancundo Nós vamos pra lá de uma maneira bem stealth Porque invadir o exército é, é complicado O Lester já me fez aqui o, o crachá, as coisas, tudo O que a gente vai precisar fazer pra saber se realmente esse Jay está lá É arrumar uma roupa de militar pra poder entrar lá no forte Sem ser detectado, senão... Praticamente a nossa missão será fracassada Será impossível de saber se realmente ele está lá ou não Vocês estão ligados que aqui tem um easter egg na casa do Lester? Eu não sei se vocês estão ligados Se vocês não estão ligados, eu vou ligar para você Ó, essa foto aqui, ó É a foto do CJ, mano Você pode entrar em qualquer GTA Aí, seja no console, no PC Você vai encontrar essa foto do CJ, é aqui Na casa, é, do Lester Vou até usar aqui o, o Ó, é o CJ, mano Ó o CJ aí, ó Tá vendo? Tem naquela parte lá De Sandras, e ele tá vendo aqui, ó Que ele tá com um alvo, né De procurado, então o CJ Depois que acabou o Sandras lá, provavelmente Tentou se esconder em algum lugar É difícil viver uma vida Normal depois de tudo que ele fez Não é à toa e aqui, pra ter, viver essa, a vida normal, os caras tiveram que matar lá os caras do FIB, FI, os caramba. Bom, enfim, já falei muito. Vamos lá próximo do, do Forte, galera. E ver se a gente consegue ali uma roupa, é, um disfarce pra poder entrar no Forte sem ser reconhecido, beleza? Então, bora lá. Bom, estamos chegando aqui perto do Forte. A gente precisa encontrar... Um soldado perambulando por aqui. Sempre tem, mano. Estão ligado que toda vez que você vem aqui perto, tem um jepinho lá da, do exército andando por aqui. A gente vai precisar matar um deles. E pegar a roupa, galera. Senão não tem como entrar, velho. Então a. Se o CJ tá preso, a, a, a segurança tá reforçada. Nossa a segurança deve estar bem reforçada É então, um cara muito Então eu vou, eu vou ficar aqui E se acaso passar um jipe Do exército a gente vai atrás pra pegar a roupa Esconder esse carro aqui pra não dar muito na cara, né mano A gente não tá brincando com coisa pequena não, mano A gente tá mexendo com o exército, irmão Qualquer coisa, se eles passarem, parar, perguntar o que eu tô fazendo aqui, eu falo que o pneu furou, né? Eu tô consertando o pneu do meu carro. E... Não sei, mano. Eu acho que ele vai ser transferido daqui pra algum lugar. Ainda mais a base que tem... isso né? Não precisa... Não tem perigo de... de ficar... Transferindo de veículo. E vamos ver o que a gente vai fazer. Seguinte, vou aguardar aqui. Vamos ver se passa algum jipe. E... Bora entrar nos ânculos. Ampu... Aí, galera, é o seguinte, mano. Parou um jeep ali, ó. Tá vendo ali? Parece que só tem um cara, mano. Vou esperar os carros passar. Vou dar um chabão nele. Olha lá lá, lá, lá, lá o guarda. Ih, caramba, ih, caramba, ih, caramba. Nossa, que susto, mano. Caraca, eu achei, achei que era eu, velho. Mano do céu, que susto, cara. Achei que a polícia tava me prendendo, velho. Carma aqui. Vou dar um tiro nele. O que ele tá fazendo lá, velho? Deixa os caras passar. Aí. Boa, boa, boa, boa, boa. Não, não chamei a atenção da polícia, não. Chamei a atenção da polícia, não. Cara, eu vou deixar esse carro aí. Vamos lá. Eu vou ter que pegar o jeep e vou ter que pegar a roupa. Pegar o jipe e a roupa Olha os animais passando aqui, velho Nossa, mano, olha o sangão Vamos lá, vamos pegar a roupa dele Pegar o jipe e entrar lá na base Bom, pessoal, já removi o corpo aqui Perfeito, mano, capacete A máscara vamos lá Bora lá, bora lá Vamos lá, vamos com calma, mano Vamos com calma Pra não dar na telha como ele tava sozinho, talvez o. Não vai dar tanto. tanto na telha é, se ele tivesse com outro cara, né? Sei lá, deve ter um bagulho aí gerenciamento de placa, sei lá, alguma coisa assim. Sistema de segurança. Vamos entrar. Sir, leave the area now! This is for authorized personnel only. Calma aí, parceiro, eu sou, eu sou autorizado eu não de Pera aí, amigo Você me conhece, pô? Um... tário Vamos guardar o corpo dele ali Bom, enfim, galera Ah, tivemos que matar o cara, mano Fazer o que, né? Nossa, velho, não vai, vai demorar muito pra, pra, pra galera ver que, que aconteceu alguma merda aqui. Agora, como que a gente vai... Qual o lugar que pode ser que tenha essa entrada, velho? Eu conheço um, mano. Mas eu não sei se vai estar tá lá. Aqui são os quartéis. Tô aqui com uma arma, né, mano? Oba, tudo bom? Vou entrar aqui. Caraca, mano. Estão ligados que essa luz aí que fica rodando é do descovador que tem lá em cima, né? Estão ligados, né? Espero que sim, né? Que se não tiver. Vamos ver se. Eu... Opa, tudo bom? Seguinte, mano. Pode... Pode entrar aqui? É uma base? Não, velho, ela existe. Oh, olha a segurança os cofres. Moleque, não tô acreditando, velho. Será que eu realmente esse jeito aqui? Mano, eu não sei, velho. Não sei, não sei, não sei. Vamos entrar, galera. Até agora tá tudo de boa. Até agora tá tudo tranquilo, mano. Meu Deus. Olha isso, mano. Caraca, tão falada, tão sonhada a base subterrânea. Do Zancudo, mano, não é possível Olha isso, cara Todo sistema de monitoramento Ó, oh, eu acho que é aqui v Vamos tirar alguma informação Olha isso, mano Os caras têm o monitor monitoramento Todinho de Los Santos, cara Essa chave aqui, será que é a chave Da cela dele, mano? Bom, eu não sei ainda, galera Eu não sei Vamos lá, vamos continuar aqui ou para pra não, não, não, não ter nenhum risco Ó, tem uma rampa aqui pra baixo, ó Uma descida Uma descida aqui, vamos lá Vou Correr aqui Vamos ver o que que tem aqui embaixo Nossa, mano, olha isso aqui, velho Os carros, os veículos blindados, bombas nucleares Os caras estão transportando alguma coisa aqui, mano Ó, tanque de guerra, armamento. Opa, tem, tem alguns veículos aqui. meu parceiro, esse veículo aí é pra transporte de, de algum preso? Ah. Então, galera, eles falaram aqui que esse veículo aqui é o transporte de um preso especial que tá aqui. E lá em cima, mano... Seguinte, já tive ideia, eu vou lá em cima e vou dizer que eu que vou transportar ele Porque transportar no, no, no, no, no pro avião né, provavelmente vai ser levado Ó, tem aquele, aquele blindado ali e tem esse daqui ó No caso se a gente for dar fuga, acho que é melhor pegar esse mano, que é mais rápido que aquele Que aquele ali os caras vão, vão, vão me acertar Bom, ele disse que tá lá em cima Lá em cima cara, o preso Olha isso, mano, o sistema, ó Será que tá aqui, mano? Tem algum preso aí? Não, não, não, não tá aqui não, não tá aqui não Vamos lá em cima, vamos lá em cima Ai, mano, espero que seja o CJ, véi Pô, o CJ vai ser, o Lester tava certo Onde será que ele pode tá, cara? Será que tem alguma prisão, alguma cela aqui em cima? Por enquanto nada. Os caras estão chumbando alguns cofres ali. Olha isso, velho. O sistema de segurança aqui é brutal, irmão. Ali. Será que é ali? Olha ele tem uma salinha ali, mano. Umas luzes. Cara. Sim, sim, sim, sou eu, sou eu. Eu, eu vim. Eu vou transportar o, o, o preso. Tá, só, só libera pra mim aí a. A porta, por favor. Muito bem, muito bem, ele liberou. Ai, ah, não acredito, cara. Não acredito, velho. Será que é ele? É uma prisão, é uma prisão. Será que é ele, galera? Mano, será que é ele? Vamos, vamos entrar. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Não, velho, é ele. Caraca, é o CJ, mano. Não tô acreditando, velho. Ele tá dormindo, cara. Olha isso, mano. Os DJ preso numa base. Ei, ei, ei, ei, vagabundo. Levanta, levanta. Levanta que eu vou te transportar. Bora, irmão. Bora. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Os DJ, mano. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Aqui, cara. Você quer levar um tiro? Para quê? por aqui. Vambora. vem, vem, vem, vem, vem. Vai na moral, hein, mano. Vai na moral, hein. Eu sei que você já roubou. Já roubou. A jetpack aqui. Pra cá, pra cá, pra cá. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos. Caraca, galera. Olha o CJ, mano. Bora, CJ. Bora, CJ. É o seguinte, mano. Eu já tô aqui. Mas não é pra transportar com aquele carro. É pra... Eu vou pegar isso aqui, velho. Vou pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui. Vou sair e vazar. Entra aí, entra aí, vagabundo. É o outro. Oh, não, não, CJ, não. O que ele tá fazendo, velho? Vai dar merda isso aqui, vai dar merda. Mano, mano. Ah, CJ, o que, que você fez, mano? Meu Deus. Era pra sair na moral, galera. Atira, pelo menos. Tá sem bala. Atira. Merda! Meu Deus, cara, o que, que esse cara de concha fez, véi? Cara, não era pra subir na metralhadora, véi. Caraca, CJ, assim, você não para um minuto, mano, de arrumar confusão. Caraca, eu tenho que sair daqui, galera. Mano, que merda que deu, velho. Cara, o tanque quase explodiu a gente. Mano, já não era pra pegar esse carro. Atira, dia, atira, atira! Não deve ter munição, mano, esse cara aí, velho, certeza. Bora, vambora, vambora. Meu Deus, cara. Conseguiu fugir, conseguiu fugir. Sai da frente, desgraçado. Pelo menos eu consigo atirar aqui, eu consigo atirar. Nossa, mano, o exército tá vindo atrás de mim agora Danou-se Vambora Cara, ah, tem que destruir esse helicóptero, mano Sai daí, CJ Sai daí, CJ Nossa, cara, pra dar fuga Agora vai ser tenso, irmão Esse carro aqui, ainda bem que ele é blindado Parece um eu não tô tomando tiro Vambora, vambora, galera Se eu tentasse pegar um avião lá e ia me lascar, mano Caraca, a polícia inteira Tá na minha cola Vamos lá, galera, ó Tô, tô entrando na cidade aqui já A polícia armando é um o cerco, velho Tá, Tá complicado Tá complicado tem um lugarzinho que eu sempre gosto de ir Porque lá eu sempre dou fuga na polícia, mano Tá geral atrás de mim, cara Geral, geral Acho que o exército colocou Não, é reencarregado a polícia aí, velho E aqui pelo menos eles não estão Vamos lá no lugar que eu costumo Dar fuga Depois de dar fuga a gente vai finalizar esse vídeo Levando o CJ lá no Lester Aqui, ó. Bem nessa parte. Aqui é GG, mano. Eu nem sei se eu tô no lugar certo. É aqui pra baixo, aqui pra baixo. Polícia, não. Não dá. Não dá trégua, não dá. Ali, ali, ali. ali aqui, aqui, ó. Bora lá, bora lá. Vem aqui, ó. Ai, meu Deus, eu bati. Peraí. Ainda lá, ladrãozada. Ai, meu Deus. Esse dia é loucão, mano. O cara pegou a arma montada ali. Dane-se, velho. achando só porque roubou a jetpack, é o cara, ó. entrou aqui, já era, mano. Entrou aqui, a gente dá fuga. Vou esperar as estrelas passar e a gente volta lá na casa do Leste. Bom, chegamos aqui. E o CJ está livre. Bora CJ. Bom, agora a gente vai ter que tirar ele da cidade, né, cara? Porque geral tá procurando a gente. Aí Lester, você tava certo, mano. Olha quem tá aqui, cara. Fica aí, parceiro? É, moleque, galera. Vou ficando por aqui. Conseguimos libertar o CJ. Caraca, fuga épica, sensacional. O Lester tava certo. E é nóis, espero que no GTA 6 esse homem esteja Ou pelo menos a gente encontre Ou faça missão pra ele, Eu não sei, mano Inclui o homem é, Na história, que vai ser demais Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal Obrigado por assistir, até a próxima E fui!